A Fórmula 1 voltou a encarar um caso de assédio direcionado no público durante o fim de semana do GP da Áustria. Torcedoras de Lewis Hamilton sofreram com diversos abusos verbais e físicos no meio da torcida cheia de fãs de Max Verstappen e da equipe Donald do autódromo, a Red Bull. Embora algumas notas de repúdio tenham surgido, não há nenhuma ação concreta no horizonte. O que fazer? foi assunto no paddock GP. Por fim, vamos para o assunto que também moveu o final de semana de uma forma negativa e não que tenha sido exatamente uma surpresa. Fora da pista, o fim de semana do GP da Áustria ficou marcado por inúmeros relatos de assédio e abuso no Red Bull. Ring. Entre comentários racistas, homofóbicos, sexistas, o caso mais grave foi de uma torcedora de Lewis Hamilton, que teve o seu vestido levantado e, ao confrontar os agressores, recebeu a resposta de que fãs de Hamilton não merecem nenhum respeito. Por meio de uma nota de repúdio michuruca, a Fórmula 1 repudiou o comportamento e afirmou que levantaria o tema com o promotor da corrida e a segurança local. Apesar disso, não houve pronunciamento sobre atitudes tomadas, expulsões ou prisões. Pilotos como Lewis Hamilton e Sebastian Vettel bateram forte sempre eles em declarações contra os comportamentos, assim como Toto Wolff, que soltou aquele belo palavrão, você não é bem-vindo aqui, se não gostou, vá se foder. Mais contido, Verstappen também repudiou as ações de um público que parecia ser a sua torcida. Evelyn Guimarães, passo a você a palavra para, para, para que você desenrole o assunto. Não é um assunto inédito, não é um assunto que a gente não vê aqui no Brasil há mais de 30 anos, mas é, essa postura passiva da Fórmula 1 em soltar a Rodrigo Maia notas de repúdio vai trazer algum efeito? Olha, eu, eu queria dizer aqui... Vai, acho que a Fórmula 1 vai, fazer, vai olhar melhor para os seus torcedores, vai tentar é, uma campanha para evitar isso e tudo mais, mas sinto em dizer que... Não vejo a Fórmula 1 tendo tantas, tantas é, atitudes de, de, dessa natureza. Inclusive, a promoção, a, a, os promotores da prova ainda não, não falaram nada sobre isso. Né? A Red Bull, que é a dona da, da, da pista, a equipe, né? a marca de, de energéticos, veio por né? falou que olha, a gente repudia e coisa e tal. Mas o promotor ainda não falou nada. Né, várias, é, vários veículos também fizeram o mesmo questionamento. É, hoje à tarde eu mandei uma, um e-mail também para lá e não, ainda a gente não teve nenhuma... Eu não tive nenhuma resposta e não vi nenhuma resposta por aí também. Então, assim, é, é frustrante novamente você ver só uma nota de repúdio a, a, a Mercedes e a Aston Martin ainda foram atrás dessas pessoas dessas das meninas né, que fizeram essa, essa denúncia foram outra, outras, outras meninas também sofreram é, assédio e, e tudo mais, até chegaram a tirar boné de, de, de torcedoras e queimar os bonés na frente dessas pessoas, então assim coisas horrorosas mesmo é, acontecendo nas arquibancadas e a Mercedes e a Aston Martin foram lá atrás Dessas, é, das, da, dessas torcedoras e tudo mais, trouxeram para ver a corrida lá dentro e tudo mais, e se colocaram em, em, assim, mais do que uma nota de repúdio, né? Mas, assim, realmente fazendo alguma coisa, pensando em algo a se fazer. Eu entendo que é, é muito difícil, né? É muito diferente, por exemplo, de um estádio de futebol, você reconhecer as pessoas, você... Há é, né? algum tempo acontece isso na Inglaterra, em que você se o cara se mete em briga tem alguma coisa assim dessa natureza os caras impedem a pessoa depois de ir assistir os jogos ou não pode né não tem acesso mais e tudo mais que é mais ou menos o que o Vettel é, falou depois depois da corrida Então, assim essa talvez esse talvez seja um primeiro passo da Fórmula 1 tentar é, ser um pouco mais rigorosa nessas atitudes, é, né? A gente tem tem câmera por todos os lados, então do, do mesmo jeito que a gente, que eu vi vários vídeos hoje sobre isso, sobre o que estavam fazendo, sobre o que estavam falando, eu acho que a Fórmula 1 também vai conseguir ter acesso. É, e eu acho que é o um primeiro passo. É radical? É radical. É, é, é. mas assim está na hora de fazer alguma coisa. Né? Então E não só, como o Verstappen falou, é, em que ele culpa o álcool, basicamente, pelo comportamento, não é só isso que, que muda. Né? Então, assim, não é só regulamentar o álcool, ou coisas nessa, dessa natureza. Eu acho que algumas medidas mais fortes, mas é, sólidas, precisam ser feitas nesse momento. Então, uma campanha muito, muito forte envolvendo os pilotos nesse sentido é, seria de bom grado. É, entender quem são essas pessoas é outro passo importante para evitar que isso aconteça novamente, porque é inconcebível um tamanho de esporte desse, você não tem segurança para ir assistir, você não tem segurança para torcer, sei lá, para quem você quer torcer, é, sendo que você tem medo de fazer as coisas, né? Então, hoje eu recebi muitas mensagens de muitas meninas do Instagram com medo de ir é, para a pista de Interlagos, né? Imaginando que vai acontecer a mesma coisa como já acontece há décadas é, lá em Interlagos. Então, assim, chegou o momento, não dá mais para fechar os olhos, chegou o momento de realmente... Tomar atitudes corretas. Infelizmente, a meu, meu, eu estou um pouco pessimista com isso e não vejo a Fórmula 1 tomando grandes atitudes. É, mas existem caminhos para você, você tomar atitudes fortes é, daqui para frente e evitar esse tipo de situação. Gabriel Curtiço, as suas palavras sobre esta questão, a categoria, os eventos em si vão tomar alguma lição a partir disso, sobretudo a organização do GP de São Paulo? É, deveriam, né, eu acho que deveriam, é... tem que fazer um sistema que você consiga identificar quem são essas pessoas, então, por exemplo, alguma coisa relacionada com biometria, não sei, alguma coisa do tipo, para que as pessoas que cometam esse tipo de ato, elas sejam, em primeiro lugar, elas precisam ser retiradas do local, né? elas precisam ser identificadas e tiradas do que elas estão fazendo, e aí quando elas forem tiradas, você vai ter lá o registro de quem são, elas não vão mais poder entrar os autônomos, acho que inclusive, é isso que o Vettel fala, né, eu acho que tá corretíssimo. Acontece que o que aconteceu esse fim de semana na Áustria foi muito além do que vinha acontecendo, porque teve agressões físicas, né, a gente pode dizer, é, porque infelizmente, infelizmente mesmo se naturalizaram os assédios é, por palavras, por gestos, né, as pessoas, isso acontece sempre e as pessoas fingem que não. É, então, o que aconteceu na Áustria virou o que virou porque teve uma coisa física. Né? Levantaram o vestido da moça e, enfim, é, teve os bonés queimados, como a Eve falou, roubaram as pessoas. Isso é um roubo, né? roubaram as pessoas no autódromo. Enfim, é, porque, infelizmente, como eu falei, é, gestos, palavras, a gente vê sempre. A gente lembra dos relatos em Interlagos no ano passado, por exemplo. É, das meninas que se juntaram para assistir a, a, o fim de semana e foram hostilizadas o final de semana inteiro estavam né? ali sentadas, quietas no canto delas e foram xingadas o tempo inteiro até acabar o evento e nada foi feito é, eu, eu só acredito em alguma ação quando ela for de fato tomada acho que a, a Fórmula 1, o Liberty elas até falam bastante de vez em quando, mas ações práticas elas tomam muito pouca é, e acho que, nesse caso, as ações têm que ser bastante rigorosas. Você falou, né? A Eve falou dos estádios de futebol, né? E eu acho que é a situação é bastante parecida. É aquela, é aquela situação em que a pessoa está num evento e ela sente que ela está acima da lei. Que nada vai acontecer com ela se ela cometer determinado delito ali dentro. Que é exatamente a mesma situação que o cidadão tem, a mesma sensação que o cidadão tem no estádio de futebol. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente pode dizer isso com certeza. No México também, teve aquela tragédia do, do Atlas é, com o Querétaro. Mas assim, no, no caso do Brasil, isso é muito óbvio, né? Porque as pessoas geralmente, geralmente elas nem são detidas, mas quando elas são detidas, elas são liberadas no dia seguinte, né? É, às vezes paga alguma multinha tal, mas você vê no estádio, quem frequenta estádio... Já encontrou na arquibancada, várias vezes, pessoas que são frequentemente envolvidas em brigas. Ontem, por exemplo, no jogo do Fortaleza e do Palmeiras, é... por pouco não aconteceu uma tragédia gravíssima no Castelão. Porque caiu a luz no Castelão e as duas maiores organizadas do Fortaleza acharam por bem começar a se matar na arquibancada. Então foram alguns, sei lá, 10 minutos, não sei precisar quantos, de terror absoluto, uma escuridão, ninguém via nada, e as duas principais organizadas do mesmo time estavam se matando dentro do estádio. Eu, eu, eu sinceramente acho que é, é, é... Claro, a gente pode falar o que, o que é mais grave para cada uma das pessoas, mas a, a sensação é a mesma, a sensação de impunidade dentro do lugar. Você pode fazer qualquer coisa que você nunca vai ser detido. E aí, o que a Fórmula 1 poderia fazer para evitar novos casos como esse da Áustria?